Olá amigos, paz e alegria em todos os corações. Hoje nós vamos para a nossa décima quinta aula, que tem o título Lei de Ação e Reação e alguns tópicos né, que nós abordaremos dentro desse título de hoje, dessa aula de hoje. Falando primeiramente da lei da ação e reação, né, que a lei de ação e reação é uma lei física, todo mundo conhece, né, cujo formulador foi o cientista sábio Isaac Newton, né, e, e o espiritismo contribuiu com a informação de que ela também se manifesta na trajetória espiritual de cada um, que é a lei da causa e efeito, que está no, no livros da codificação o que, que diz essa lei física, né, que a toda ação corresponde a uma reação na mesma força e intensidade, mas em sentido contrário. Por exemplo, né, para a gente deixar mais ilustrado aqui, o que que ocorre, por exemplo, com um carro, com um automóvel que vai e dá de encontro com um muro de concreto? O que que acontece? Com certeza ele vai ter que assimilar o impacto da batida no, no, no, no muro, né? Se ele estiver andando em uma velocidade menor Com certeza o impacto será menor que ele vai receber Agora se ele estiver andando em alta velocidade De repente o veículo pode até se desmanchar O carro pode até se desmanchar Então a gente vê que tudo é de acordo Do jeito que vai, volta também E a ação e reação da batida correspondeu à reação do muro É isso que nós vimos aí nesse exemplo Toda a violência do choque voltou ao próprio automóvel, ao próprio, ao próprio carro Na mesma intensidade Se o carro veio em baixa velocidade, como nós dissemos Olha, tudo bem, os danos serão mínimos Agora, se, eles são, se ele foi em alta velocidade, os danos são irreparáveis Dificilmente é perda total, como a gente fala aqui na nossa linguagem Quando acontece algum acidente aí com um carro que perde tudo no aspecto espiritual, é claro, a gente, que é o, o assunto que nos interessa aqui agora, para nós, os seres humanos, ocorre um fenômeno semelhante, semelhante, né? não é igual. A cada ação, igualmente, corresponde a uma reação na mesma intensidade. Toda causa tem um efeito. Né? Todo efeito tem uma causa, quer dizer, né? todo efeito tem uma causa. E igualmente corresponde a uma reação da mesma intensidade, mas em sentido contrário. Então, o que você provoca tem uma reação em sentido contrário. Se a ação foi construtiva, o que, é que vai acontecer? As consequências, né? os efeitos, eles são favoráveis. Se a ação é negativa ou destrutiva, a reação ou o efeito vai ser compatível com aquela destruição negativa que você provocou, de alguma maneira. Aí, nesse ponto, tem uns questionamentos interessantes também. Por quê? Porque quando a gente vê assim no lado físico É fácil de explicar né? Bateu, levou né? Empurrou, é empurrado de volta Ação e reação Agora quando a gente fala do lado espiritual Tem algumas coisas para a gente considerar Por quê? A gente vê muitas vezes assim Que aquelas, muitas pessoas Que são virtuosas E enfrentam uma sucessão de dificuldades Na vida, enquanto outros Criminosos, déspotas De tudo quanto é maneira, corruptos passam a vida desfrutando da riqueza e do conforto, sem responder pelos seus atos, a gente questiona isso sempre poxa vida, como é que a pessoa pode passar a vida toda fazendo tanta maldade e não acontece nada para ela enquanto outras pessoas parecem que são tão boas são tão virtuosas e só acontece coisa ruim para a pessoa, está vendo a diferença que a gente pode ver entre a lei física e a lei espiritual porque a espiritual vai muito além porque nesse ponto aqui é necessário nós ampliarmos a visão dos acontecimentos da lei de ação e reação Ao contrário do exemplo do carro né, Que bate no muro Nem sempre no aspecto espiritual Tem essa aplicação imediata Que nós podemos falar o seguinte Que aquela pessoa que é virtuosa Que está sofrendo, que está passando por dificuldades Pode ser que seja uma pessoa já Preparada para enfrentar Dificuldades que ela provocou Em uma encarnação anterior Olha que interessante Ela está recebendo a reação contrária ela está tendo o efeito daquela causa que ela provocou lá atrás mas não é imediatamente não precisa ser imediatamente pode ser depois enquanto aqueles que estão usufruindo do bom e do melhor só cometendo crimes pode ter certeza que eles serão pegos pela lei divina em qualquer momento qualquer momento eles são pegos pela justiça divina o acerto vai vir sem dúvida nenhuma podemos contar com tudo isso se fizermos coisas boas vamos receber coisas boas se fizermos coisas más vamos receber coisas más o efeito será lá na frente ao contrário daquilo que nós estamos fazendo agora então são coisas assim muito interessantes que a gente vê tanto do lado bom como do lado ruim e até o seguinte, até a nossa própria vida se nós encararmos nós passamos a nossa vida todinha às vezes até preocupado com essas coisas e essas coisas acontecem normalmente quantos efeitos contrários existem na nossa vida que às vezes a gente acha que a gente não merece Será que não merece? Ou foi exatamente é o efeito daquilo que nós provocamos lá atrás? Isso acontece cotidianamente. E as milhares de coisas boas que nós recebemos também na vida? Não são efeitos daquelas ações que nós provocamos lá no passado? Então, é porque são tantas coisas que acontecem na nossa vida que às vezes a gente nem percebe. A gente fica esperando um, um fato catastrófico, um fato astronômico, um fato aí é, absurdamente grande, né? para falar assim, dessa maneira, assim, para chamar mais atenção. Mas na realidade são os acontecimentos de sempre, que pode estar sendo sempre em reação daquelas ações que nós provocamos lá atrás, efeito daquilo que nós provocamos, daquelas causas que nós fizemos lá atrás. Então, nem todo sofrimento é necessariamente também uma expiação, isso é bom que se deixe claro. Nem todo sofrimento é expiação, pode ser uma prova. E prova não é expiação. Expiação é aquilo que nós temos necessidade de passar para corrigir o que nós fizemos atrás, ou o que nós fizemos agora também. Tem causas atuais das aflições, como está lá no Evangelho, causas anteriores e causas atuais. Então, uma coisa é a prova, outra coisa é a expiação. A expiação nós temos necessidade de passar para corrigir, para nos educar. Enquanto a aprovação, não. A aprovação muitas vezes é solicitada pelo próprio espírito para adquirir uma experiência que falta ao seu desenvolvimento. Ou melhor, quer melhorar o seu currículo Quer se adiantar mais Quer evoluir mais rápido Então se ele passar por essa aprovação é, Com êxito, é claro O mérito é contado em sua trajetória Então muitos espíritos Estão passando por muitas dificuldades E às vezes a gente conta que dificuldades É só sofrimento físico, não às vezes a pessoa está tendo uma aprovação de cuidar de uma instituição gigante, com todas as dificuldades, com toda a força, sem desistir, sem, sem cair, sem ficar vaidoso. Isso também é uma aprovação. Quantas pessoas a gente vê aí que são pessoas que estão cuidando de instituições com todo o suor? Isso é aprovação muitas vezes. Ela escolheu passar por isso. Se ela passar, ela vai conseguir méritos né, para ser contados em sua trajetória como espírito. E tudo isso que nós estamos falando está relacionado à justiça, ao conceito de justiça. Olha só, causa e efeito é o conceito de justiça. Se você fez certas coisas, você tem que, de alguma maneira, ou usufruir ou corrigir aquilo. Então, isso é justiça, que a gente pode considerar como a justiça divina. E se a gente é, analisar um pouco, nós vamos ver que a primeira revelação que quem trouxe para nós foi Moisés, legislador, né? quando a gente conhece pela primeira vez uma ideia de lei é com Moisés, com Moisés perdão ele trouxe ao ser humano a noção de justiça de uma forma muito clara e, e comenta-se em geral que uma das leis vigentes era a, a, a que, que tinha lá na antiguidade era conhecida a lei de Italião aquela lei do olho por olho dente por dente era e a gente vê que aquilo ali era resquício ainda do barbarismo da humanidade ainda muito mais próxima da animalidade, que as coisas vieram evoluindo como tudo, inclusive as punições, inclusive as premiações. Mas se nós observarmos no tempo, vai ser possível aferir que na, na antiguidade, a norma de Italião representou também um avanço. Se a gente voltar lá naquela época e ver, era um avanço, porque o que, que, se, o que, que era antes disso? O que, que era antes do olho por olho, dentro por dentro? O que, que era? Né? Não, é, e a gente não, não, não, não, não falta relato na história de que atos como esse eram castigados com a perda de uma parte do corpo, a mão, o braço, os olhos, a morte. Né? A lei de Italião ela veio dar certa ordem à aplicação da justiça humana. Né? Por exemplo, às vezes a pessoa furtava alguma coisa que era muito importante para o sustento daquela outra parte, daquela outra família digamos assim e o que que acontece é, ela era muitas vezes punida com a punição desmedida com a morte mesmo, tinha que morrer porque fez aquilo, porque o que ela provocou às vezes foi um desfalque tão grande que era considerado sem perdão então perder parte do corpo não seria um exagero ou, ou melhor perder a parte do corpo, começa a ser analisada as leis Perder uma parte do corpo, não seria exagero, eu penso assim, como é que a pessoa ia acertar as contas sem, se ela perdesse uma parte do corpo? Ela não tinha que ser, não tinha que melhorar essas coisas aí. Então isso também foi acontecendo já na época de Moisés. Né? A partir desse, perder a parte do corpo, perder um braço, perder uma perna, perder um olho, perder alguma coisa. Poxa, a vida, às vezes a pessoa não ia conseguir saudar nunca, ia ficar inutilizada. E quem perdeu, de verdade, continuaria perdendo. A partir desse momento, o ser humano passou a lançar a mão de outros critérios também. Mesmo em cima da lei de Italião, em vez de perder a vida, poderia perder a liberdade temporariamente para aprender aquela lição que precisava aprender. Então teria que devolver o que furtou, que é muito mais interessante, e denizar quem foi prejudicado, muito mais interessante. Sem dúvida, era um avanço já comparado ao primitivismo anterior. Então dentro da lei de Italião já existia isso aí também ela foi evoluindo dentro dela mesma há certas coisas seja punido por aquilo pague o que você fez de errado e aí nós como tudo evolui né passado algum tempo nós encontramos a segunda revelação que é nada mais nada menos que o nosso mestre Jesus que vem apresentou esse assunto numa dimensão muito mais elevada esse conceito de justiça como exemplificou a prática do perdão mostrou que o ser humano, como quando consegue interromper a sequência lamentável das consequências da vingança, né, a experiência humana fica muito melhor. Praticar o perdão, né, não ter vingança, porque isso não levaria a nada. A pessoa que é capaz de amar, ele mostra, perdoar, vivencia a lei da ação e reação né, no seu patamar mais elevado pessoa que consegue perdoar. É interessante que nesse ponto também, que de vez em quando a gente gosta de abordar, que é, o, o máximo da caridade, o que é a caridade? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então nós temos que ser bondosos, temos que ser indulgentes ou não julgar, não ser maledicente e perdoar. E perdoar não é fácil, mas nós levamos essa questão ao nível de inteligência. Por exemplo, perdoar não é só uma questão de amor, simplesmente, ou melhor, é o máximo que é o amor, mas simplesmente amor, para dar um exemplo melhor. É uma questão de inteligência, porque muitas vezes nós sofremos algo, alguém nos provoca algo, e nós passamos a vida toda sofrendo, ao invés daquele que provocou sofrer. Olha que coisa interessante. Às vezes eu fico a vida toda magoado, ofendido, com algo, algo que alguém me fez. E, e essa pessoa? Quem tinha que ficar ofendido, quem tinha que ficar mal, tem que ficar ruim a vida toda, não seria aquele que provocou? Então, perdão é questão de inteligência. Se nós perdoarmos, nós vamos ficar livre. Nós vamos ficar livre disso. A gente fica livre daquilo. A gente, ó, passa uma borracha. Não é questão de esquecer, mas é questão de não dá bola mais para aquilo, passou eu não vou ficar investindo os meus sentimentos a minha saúde, as minhas emoções as minhas emoções em algo que alguém fez para mim e não foi eu que fiz então, perdoar é muito importante perdoar também como está no evangelho, não é dizer que você tem que colocar o braço no pescoço do seu amigo, convidar ele para ir para sua casa, não perdoar é não desejar o mal para ele que ele toque a vida dele, que ele vá para frente isso é perdão e eu me isolar daquilo Não ficar preocupado com isso o resto da minha vida Sofrendo Fazendo mal para o meu próprio corpo Quer dizer, se eu não for inteligente Eu faço mal para mim mesmo E inteligência é perdoar Por isso que Jesus, o ser mais inteligente Que nós já tivemos aqui na terra Nos aconselhou a perdoar Então, alguém que tenha sido Ofendido e consegue Perdoar Ele sai de onde? Ele sai da faixa vibratória de quem tenha Procurado causar o mal né? e se desembaraça daquelas energias espirituais destruti destrutivas que está acabando conosco basta nós pensarmos nisso o perdão é como se fosse uma descarga de energias negativas que saem da gente olha, tira isso de mim eu não vou mais ficar aqui enzonado né? eu não vou ficar aqui mais com isso dentro de mim com ódio, com raiva, com mágoa, fazendo mal para o meu corpo, fazendo mal para a minha mente, fazendo mal para eu ser espiritual. É difícil? É claro. Se fosse fácil, era moleza. É difícil perdoar. Mas temos que usar a inteligência. Assim como oferecer o perdão. Oferecer o perdão não. É, é, é oferecer o perdão para aquelas pessoas que nos ofenderam. E dar e pedir perdão também para aquelas que nós ofendemos. Porque a partir do momento que eu peço perdão com sinceridade, mesmo que aquela pessoa ache que não é, não tem problema. Ela vai ficar a vida toda, mas o que eu fiz tem que ser perdoado. E o auto-perdão, né? Me perdoar por algo errado também que eu fiz. Que talvez seja isso mais difícil, entre perdão, perdoar e alto perdão O alto perdão é mais difícil, porque às vezes a gente não se conforma com coisas que nós fizemos na vida. E nós temos que ser inteligentes também. Sabemos que nós estamos vivendo uma trajetória ainda como espíritos muito pequenos, com espíritos que ainda estão engatinhando e vamos cometer muitas coisas horríveis na vida, muitas coisas ruins. Mas temos que trabalhar para melhorar e se auto-perdoar também, tocar a vida para frente. Não dá para voltar atrás e modificar aquilo de ruim que nós fizemos, mas dá para começar agora e fazer coisas melhores no futuro, como diz o, os ensinamentos do nosso querido Chico Xavier é, trabalhando dessa maneira nós temos que agir vendo a justiça para ver as coisas justas nós temos que também ter liberdade mas com responsabilidade esse é outro tópico aqui do nosso ponto de hoje né? da nossa aula de hoje liberdade e responsabilidade porque justiça trazida por Moisés ao amor vivido por Jesus o espiritismo veio complementar com a noção de liberdade Olha que interessante, né? Moisés traz justiça, Jesus traz e vive o amor E o espiritismo complementa com a liberdade Nós temos que viver isso com a justiça o amor, com liberdade Mas a liberdade tem que ter responsabilidade O ser humano ele é livre para realizar tudo o que ele quiser mas como alertou o apóstolo Paulo, maravilhosamente, tudo nos é listo, mas nem tudo nos convém Ou seja, eu posso fazer o que eu quiser na vida, mas convém eu fazer? Convém eu fazer? Eu posso fazer bondade e maldade a hora que eu quiser, eu tenho livre-arbítrio Mas é bom para mim? Eu fazer isso? Convém isso? Então tudo me é listo, mas nem tudo me convém e o Espiritismo ensina que liberdade e responsabilidade, elas estão unidas eternamente, inexoravelmente. O ser humano é livre, sim, para realizar tudo o que ele desejar, mas ele tem que responder por todos os seus atos. Não tenhamos dúvidas disso. Podemos fazer o que a gente quiser, mas vamos responder por isso. Continuamos com a lei da causa e efeito, com a lei da ação e ração. Se o ser humano optar pelo caminho do bem, ele terá todas as consequências dessa realização, se ele for pela outra via, vai responder igualmente das duas maneiras, ou com o bem ou com o mal, ele vai responder e é comum dizer também que a liberdade de um, de um acaba quando começa a liberdade do outro, olha aqui dito popular inteligente a liberdade de um começa quando, termina quando começa a liberdade do outro é, isso mostra para gente a necessidade do respeito dos direitos alheios na trajetória de cada um, sempre respeitar o próximo. E quem tiver dúvida como proceder, basta observar o preceito ensinado por Jesus: faça aos outros o que gostaríamos que fosse feito para nós. Faça ao outro aquilo que você quer para você. Muito interessante, inteligentíssima. Eu considero essa frase como uma das frases mais sábias que tem na humanidade. Por que eu considero? Porque já existia uma frase parecida com essa que dizia, não faça aos outros aquilo que você não deseja que seja feito para você. Não faça aos outros. Então, quando eu falo assim, eu não faço aos outros aquilo que eu não quero para mim, basta eu não fazer o mal. Entendeu? Mas também não preciso fazer o bem né? Agora, quando eu digo Faça aos outros aquilo que eu quero para mim Eu me obrigo a fazer o bem Porque quem quer mal para você mesmo? Qual ser humano que quer mal para si? Então Jesus é positivo Faça Então, se você estiver fazendo mal Você está querendo mal para você Se você estiver fazendo o bem Você está querendo o bem para você Ninguém quer o mal Sempre quer o bem Então vamos fazer o bem, conforme preceitua aqui o nosso mestre Jesus, né? se eu me colocar no lugar do próximo e pensar dessa maneira puxa vida, se fosse comigo aquilo que eu fiz eu gostaria que fizesse comigo o que eu fiz com outro eu já tenho a resposta como eu proceder eu fiz algo para outra pessoa pergunto, se fosse comigo que tivesse feito, eu gostaria ao contrário também, se a conclusão for, ah, eu ficaria muito feliz se fizesse aquilo para mim, também a gente sabe como agir. Né? É como a, a, a, a informação né, que está no livro dos Espíritos, dada pelo, por, por, pelo Espírito de Santo Agostinho, quando ele fala que conhece-te a ti mesmo. E ele dizia a receita que nós tínhamos que Durante os nossos recolhimentos, durante a hora de nós. no final da noite principalmente, nós fazemos uma análise do, do dia que nós passamos. O que, que nós fizemos durante o dia? Quais foram as minhas ações com meus semelhantes, com meus irmãos? Se eu chegasse à conclusão que eu fiz o mal, tratar de pedir perdão. Né? Se eu chegar à conclusão que eu fiz o bem, que bom. Mas aí a gente pergunta, mas poxa vida, quantas vezes nós tomamos atitudes na vida e pode ser que até a atitude não, seja, não tenha sido boa para o outro, mas para mim foi muito boa, tinha que fazer aquilo. Aí é fácil, usamos esse preceito que está dado aí agora. Se fosse com você, você gostaria que alguém tivesse agido como você agiu com o outro? Se você chegar à conclusão que sim, você está certo. Se você chegar à conclusão que não, está na hora de se redimir de alguma maneira. Então, se eu me colocar no lugar do próximo, com certeza eu vou descobrir o que que eu estou fazendo de bom ou o que que eu estou fazendo de mal. E se eu honestamente aprender a me conhecer, eu descubro quem eu sou. Eu descobrindo quem eu sou, eu tento me corrigir, eu tento me redimir. E a gente vê em tudo isso aí a lei do amor, da justiça e da caridade, que é uma das leis que está dentro do, da codificação espírita né? lançada pela espiritualidade superior lei do amor, justiça e caridade no livro dos espíritos nós encontramos o mecanismo de ação e reação apresentado no capítulo lei de justiça, amor e caridade esse mecanismo aí, quando a gente pega e estuda essa lei nós vamos ver essas colocações é, no acerto com a responsabilidade que decorre da liberdade existida no passado Olha que colocação interessante. No acerto com a responsabilidade que decorre da liberdade existida no passado, que nós, da nossa liberdade no, no passado, Deus oferece repetidas oportunidades de ajustamento. O que, que é isso, meus irmãos? Isso é amor. Né? Para isso, o Criador não cobra pressa nas mudanças. Isso é caridade. Nós podemos fazer muitas coisas, como é próprio de espíritos que está nessa fase da evolução que nós estamos. Deus não cobra pressa, mas nós temos que acertar. Isso é uma caridade dele para conosco. Deus julga a qualidade, né? o sentimento na transformação. Isso é justiça. Nós temos que nos acertar com consciência. Né? Nós temos que nos transformar sabendo que aquilo é importante para nós sempre é tempo para cada um de nós se reconciliar conosco mesmo e com os outros, é claro e com a própria história né? e pelas reencarnações a justiça ela dá essa oportunidade que jeito? Que nós falamos na aula passada com a bênção do esquecimento esquecimento de cada existência para que não haja humilhação para que o orgulho não se exalte para que o livre-arbítrio não enfrente obstáculo. Olha que bênção que nós recebemos em cada reencarnação que nós temos. Cada um é livre para agir de acordo com o que sente. E uma prova de confiança e de amor que o Criador oferece a cada um, a cada chance, essa é a prova de amor. É nós esquecermos para começarmos de novo. Nascemos como se fosse um livro de páginas em branco. E nós vamos começar a escrever novamente com todas as oportunidades de melhorarmos sem precisar ficar remoendo o passado como fala então não há punição nesse processo se a gente for analisar fechando aqui né não existe punição, nós não estamos falando aqui de punição se a pessoa que abusou de sua inteligência renasce como doente mental se o déspota revive como escravo ou servo se o mal rico volta à vida na mendicância, por estranho que possa parecer, se muita gente ainda acha isso estranho, claro, Deus não está castigando ninguém, isso não é castigo, está simplesmente oferecendo a quem não soube aproveitar ou não soube executar a lei direito, uma experiência e uma oportunidade de, reviver, de viver o outro lado, viver o outro lado, olha... Você fez tudo aquilo contra aquela situação, contra aquelas pessoas. Agora você vai viver esse outro lado. Isso faz parte da lei. Deus não está apontando o dedo para cada um, aleatoriamente, falando que você vai passar por isso agora, você vai passar por aquilo, você vai passar por aquilo. Não. A lei existe. E a lei da causa e efeito. A lei da ação e reação. Ela tem que ser corrigida. As ações que você fez vão provocar reações. Então, é oportunidade. Todas as vezes que nós estamos no revés... É oportunidade de aprendermos, né? ver o outro lado, para o nosso próprio aprendizado. É a aplicação no âmbito da justiça divina, de fazer aos outros o que gostaríamos que fizessem a nós, conforme ensinou o Mestre Jesus. Tem vários livros que nós estudamos aqui, que nós temos para fazer essa aula, claro, mas eu queria citar que o livro Ação e Reação, que é a nona obra da coleção A Vida no Mundo Espiritual, de, do espírito André Luiz e psicografada por Chico Xavier. E nessa obra, que é o Conselho, o autor nos fala sobre as consequências de nossos atos, mostrando-nos que o infinito amor de Deus se estende para todos, dando-nos a dor que auxilia, a dor que regenera, a dor que espia, a dor que faz evoluir. Muito interessante esse livro. Não deixem... De ler na codificação espírita como nós já estamos citando aqui a ação e a reação é melhor denominada como lei de causa e efeito por quê? porque os objetos são de, de estudo são diferentes como nós falamos né? quando nós demos exemplos lá atrás do automóvel não dá para você fazer dessa mesma maneira no mesmo instante com o lado espiritual que é o objeto do estudo né, do espiritismo o conhecimento da lei de causa e efeito é muito importante para que nós possamos compreender o amor de Deus é muito importante em verdade, o entendimento claro, o entendimento racional dessa lei Tem o potencial de fazer com que nós hajamos em concordância com o amor Em concordância com a lei de Deus Em outras palavras, a compreensão da lei da causa e efeito Pode nos ajudar tranquilamente a tomarmos decisões sábias em nossas existências Agora, conhecer a lei da ação e reação e causa e efeito hoje nos ajuda a tomar decisões sábias aqui nessa nossa própria existência. Para quê? que, consequentemente, nós possamos evoluir de forma muito mais eficiente. E é isso aí, meus irmãos. Lei de ação e reação, lei de causa e efeito. Vamos conhecer um pouco mais para nós colocarmos em prática e tentarmos fazer, construir a nossa próxima encarnação agora. Porque, não tenhamos dúvidas, as reações que estamos sofrendo hoje são em consequência das ações que provocamos no passado ou nessa própria existência. A bi bibliografia que nós utilizamos aqui, o livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o livro O Céu e o Inferno, o livro A Dois Mil Anos, de Emmanuel e Francisco Canto Xavier, o livro também 50 Anos Depois, Ação e Reação, como nós falamos de Adé Luiz, Almas em Desfiles, de, de Hilário Silva, Espírito, Francisco Canto Xavier, A Vida Escreve, né? também, dos mesmos autores, Amor e Justiça, de Edgar Armand, que é o autor desse, do livro Entendendo o Espiritismo, que é por espíritos diversos, A Dupla Personalidade, também, de Edgar Armand, Separações Conjugais à Luz do Espiritismo, também, de Edgar Armand, O Livre Arbítrio, também, de Edgar Armand. São livros importantes aí para nós ilustrarmos mais esse conhecimento, da lei da causa e efeito, da lei de ação e reação. Meus irmãos, paz e alegria em todos os corações e até a próxima aula. Um grande abraço a todos.